Vamos viajar? Bem-vindos a Toronto! Um vento total! É um vento que faz ficar gelado. Então a temperatura é de 3 graus, mas a sensação é de menos 4. Olha o que A situação. Hum? Vale um like. Fala a verdade. Vamos entrar no shopping agora. E aí, eu encontrei a minha prima, que mora aqui, a Andrea. Esse aqui é o Eaton Center. Eatin Center. Ah, isso. É o mais antigo? É, é o mais antigo. antigo grande. Vale a pena, grande. Vale a pena dar uma olhada. Ah, uhum. as compras! E, e o legal daqui é que a gente pode acessar pelo subterrâneo, né? Pode. A cidade toda é interligada? Como é que é isso? Muitos preços. A maioria deles eles são interligados uh, pelo subterrâneo, sim, porque quando, assim, eles têm Uh, aquele neve, inverno, neve ah. e uh, chegam aquelas temperaturas abaixo de zero, muito abaixo muito de zero, abaixo de zero é. eles têm os caminhos que se chamam par. então eles vão de um uh, prédio para o outro, vão para uh, centros comerciais, vão para estacionamentos, vão para... metrô, é, tudo né? É. Beleza, é verdade, ainda bem. todo mundo tatu. Vamos lá, vamos passear. Agora a gente vai dar uma voltinha de streetcar. Muito bacana. Vamos lá pro fundão. Eu tô aqui com a guia, a prima, Vou passeando cobrar. por Toronto. Vai cobrar? Vou mandar uns brasileiros aí pra você dar umas voltinhas. Tá? Ah. Ah? um pouquinho de sol aqui para passear pelo Lakeshore, ficar ao lado do lago, como o próprio nome diz e é um passeio bastante gostoso, especialmente no verão né minha gente, aqui fica super agitado, cheio de coisa acontecendo então fica a dica aí para você Agora ó, no metrô, a primeira vez que eu vou usar o metrô canadense, vamos ver como é que é. Vamos lá, junto comigo. Bom, como as maquininhas só não aceitam cash, dinheiro, eu quero um que token nota. Eu vou ali na bilheteria custa 3,25. Você também pode comprar aqui o da semana. Só que eu vou aqui no 3,25. Então vai dar 10 dólares em que three please. Tem que bonitinho. Thank you. Eu tava achando que isso aqui era moedinha, mas não é. Isso aqui é o, é o bilhete. O bilhete é uma moedinha que eles chamam de token. Olha que bonitinho. Quando você não sabe, tem que perguntar nessas coisas de informação, se você souber inglês, né? Se não souber, complica. Mas se vira, vai perguntando que uma hora você consegue. estação aqui é bem mais tranquila do que a de Nova York, né? Tudo bem que é o horário também, são 11 e pouco da manhã, mas uh, mesmo assim Nova York é non-stop, para nunca. Olha que louco! O trem. trem do metrô, Sem ele não tem divisão não. Ele Três. vai uma coisa só, de um lado de outro. Você pode ir andando, fazendo um cooper. E vamos aqui nesse lugar, fornocultura na King Street. Aqui é tipo um lugarzinho italiano, esses pães todos, sanduíches e olha, até a bebida. Eu peguei aqui uma bebida gasosa de limão, mas é limão de Amalfi. Lembra da viagem que eu fiz para a Itália, Limoncello, tal, é o limão daquela região. Aliás, eu pôr aqui para você que não viu aí nesse vídeo. Eu pedi aqui, olha, um arantini. Típico italiano, é tipo um bolinho de arroz. Vou abrir para mostrar para vocês. Baita bolinho de arroz. Enorme. Deve ser bom. O legal é que a gente fica vendo eles trabalhando ali, ó. Pronto, agora minha prima chegou aqui, nós vamos à sobremesa, as sobremesas. Sente aqui ó, deixa eu tirar o café, gente, esse aqui é amêndoa com chocolate, esse aqui é de amêndoa e esse aqui é de pistache, tem limão? Tem um pouquinho de limão. Tem um pouquinho de limão. Nós estamos aqui para experimentar, né, minha gente? Então, não pensem que eu estou pegando muito, que deve ter quantos lá? Uns 20 tipos. A gente pegou só três cada uma. Tá ótimo! First round, né? Depois vai ter o segundo round. <risos> hum. Olha que gracinha que ele tá! E ó, a neve, ó a neve! Tem uma nevica caindo. Nós estamos andando nas ruas de Toronto. Vamos jantar agora num restaurante chinês e vamos comer um Pequim Duck. Pato de Pequim. Pato Laqueado. Olha aqui, gente. Pato de Pequim. Aqui em Toronto tem muita influência asiática. Então, eu e papai, viemos experimentar um pato de Pequim nesse restaurante bem bacana. Ó. Olha que lindo gente, esse aqui então é o pato todo cortado. Aqui tem umas panquequinhas para comer junto, ali uns noodles, um macarrãozinho chinês também e aqui pepino com um molinho que eu não sei o que, que é, vou descobrir. Delícia. Olha esta casquinha deste pato, gente pra quem gosta, hein vamos lá, gente vamos começar a brincadeira olha que delícia hum. Hum. Hum. macio, né?